David Jones E todos nós vamos concordar que ele não sabe merda nenhuma De nada de videogame E é isso, hoje, eu, hoje eu, é um vídeo diferente onde, onde eu vou ver as pérolas do, do David Jones Pérolas do maior, melhor e mais sexy game do nosso Brasil E vou, bora lá, né Vai só tem que colocar o som, né? sei lá parece que a arma sem é, sem silenciador faz mais mais barulho né sério que a arma sem silenciador faz mais barulho mano eu achava que a arma com silenciador deixava com mais barulho e sem silenciador deixava com menos barulho não ai, ai, não, não me chupa não me chupa esse cara que chupa é muito chato cara caraca <risos> chupa mais seu puto e Caraca, é muito chato, cara. Vai chupar na casa do cacete. Porra Não, não! Não chupa, lá! Não me chupa! Caraca, o cara não quer saber de me chupar, Para cara. Pior que eu nem sei como é que tira disso. Não, não, que isso? É, não, tá ok, esse puto. Ah, não, não, não me chupa, cara! Me, me larga! Não vai me chupar, não vai me chupar, não. Não, sai, sai. Ele só quer saber de me chupar! <risos> Esse machado aqui com, ma com madeira. Com madeira normal é muito bom, velho. Mano. Embora ver o próximo. <risos> Mano, eu acho que o cara aí tentou fazer aquela torrada deliciosa, tá ligado? É, faz publicidade deles. É, é, é isso que ele foi lá e anunciou. Certo? E falou que o que que pode distribuir a voz? Quantas pessoas podem, é, tiver, tiver na sala? O que eles estão fazendo? É. Falando que não vai ver só as pessoas, vão conseguir o vai conseguir medir as reações das pessoas. Ondas cerebrais. Ondas cerebrais. Olha Onda olha o cerebrais. Tá parada, brother. Olha o nível da espionagem que estão fazendo dentro da sua casa, meu Deus. Você. Ah, vão ser dois flashes então. Oh, oh o Martin Black. É o Martin Black, galera. Pega aí. Vocês nunca ouviram falar do Martin Black? Eu sei que a vida inteira de vocês, vocês, vocês ouviram que é. Ah, é o Batman. Mas não, esse nome é uma merda, é uma mentira total, pois o nome original dele é Martin Plek Aí fez um glitch louco. Ah, Isso aí já sim. dá pra passar ou ele fez o glitch? Ah, opa, novo patrocinador Benjamin Arrola. Arrola com 2 R. Arro, é. Benjamin Arola bem-vindo e muito obrigado. Não, não, não. Oh, cara, eu tenho certeza, eu tenho certeza que o cara fez isso zoando. Porque não é possível que ele percebeu que tá que o, o nome do cara estava escrito Beija Rula. minha rola". Bora ver o Mito jogando. Ele só anda pra frente, então, ó, pra é, conseguir passar do obstáculo a gente tem que esperar. Então tem que, ó, aper... Ah, olha que maneiro. Eu aperto o quadrado. Olha isso, eu tenho 400 anos pra completar. Se eu segurar o espaço, passo o tempo. Vamos ver. Tá passando tempo, tempo passou, passou, passou, passou. Pô, já passaram vários anos aqui, que loucura! Pera aí, onde eu tô adianta tá com isso não, cara. Meu Deus, meu Deus, velho! É sério que não tá acontecendo nada! Meu Deus, é isso mesmo de ficar esperando aqui a vida inteira? já passaram 50 anos pra passar no primeiro bagulho Aqui? Ah, tava congelado Ah, miserável Eu tinha que esperar chegar o inverno Puta que pariu, eu passei vários anos à toa Eu precisava chegar o inverno, que merda O SBC, puta, a entrada do SBC é normal Por que botou dois? Playstation 5 Digital Edition? O que, que será que é isso? O que será? Será que, que não tem entrada para disco? Esse Digital Edition? Pode... Tá bom. Não posso bater não? A legenda é melhor velho Tá Pera aí, ele vai ficar um minuto Sem saber o que é para fazer Tá, ah, já entendi. Ah, tá. Tá, já descobri qual é o do David Jones. Mano, o cara é tão mito, mas tão mito, que para ele conseguir dar um ataque, ele precisa da indicação na tela de do movimento. Não, não, não. Bora, ver É o Edge que vai aparecer? É o Krauser. É o Krauser. Eu gosto do Krauser, cara. Pelo que ele aparece pouco na franquia. Português. português. Peraí, vai jogar com a Ashley? É, vai jogar é... com a Ashley. vai jogar no, no de novo oh, a gente chama alguns trichinhos. É mesmo? Não lembrava. É eles... bem pouquinho. Bem pouquinho. É. Ele, ele deu uma H. Aqui é, é triste ali. que você tem que explodir. Só que o Zard não apareceu. Caraca, esse bicho aí, o Wolverine. É o Sadler. Oh, oh, oh, é o Sadler, isso. O Krauser. A luta tá igual ali. Aham. Uhum. É Aí ó. O, caso de caso de de demora. Demora. o cara tentando comentar as coisas, só que ele não sabe porra nenhuma, tá ligado? Erra tudo. Aqui, ó. Comecei aqui, caraca, mané, nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando era criança. Meu. Ó, ver aqui, ó. ó. Comecei aqui, caraca, mané. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando era criança. Tá? O cara meu tá Deus. De quem meu Deus. É. No inventário? De ah cara. tá. Aqui é o. O que é? Eu não lembro pra que serve essa, essa máscara aí. Porque... Meu... Mano, se... Mano, como é que o cara não sabe um dos utensílios mais básicos do Crash Bandicoot sendo que ele disse que. Ele, li... ele disse que já jogou quando criança e não sabe pra o que serve essa porra aqui. Há tantos anos isso é na época do é claro. que de... eu fazer aqui? Ah, tá. Meu Deus Se eu não tá sem fruta, eu alguma coisa? Que? Sei lá. Vambora então. 39, 49 do que? 49 do que? Bom, sei lá, vambora. David Jones. Mano, se você é o cara que só consegue identificar as coisas pelos ícones, como você não conseguiu identificar? que isso é literalmente. Que é literalmente a quantidade de caixas que você quebrou no nível. Ah, e ela? Ah, é um hit kill, no, saber no Ah, é um hit kill, no, saber -no. Mano. Mano. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. Mano, se tu jogava essa porra quando era criança, como é que tu não sabe que os bichos te matam em hit kill? Ah, deixa ele ir. Ah, bicho! <risos> Agora Vai que jogar. meu duro pulando, eles podiam ter melhorado isso. Ah, que isso? Pô, oh, mas é burro, hein, velho? Pô, isso aqui foi nada a ver, isso aqui. Checkpoint, boa. De nada a ver, ah, não! Que jogador Nintendo, hein? Vamos lá, lá. Ah, cara! Finalmente, velho. Ai, meu Deus. Oh. Ah, cara! Pô, essa pira é desgraça, hein? Ah, de novo não, bicho. Chola mais. Parabéns. Vai. Ah, não, não. Aqui que saco. Ah, essa fase tá um saco, hein? Chola mais. Bom, gente. Eu vou analisar esse vídeo por aqui, muito legal a gente jogar Crash Bandicoot de novo, né, o retorno aí do um grande mascote, muitos anos longe aí do dos jogo, seus jogos principais, né, apesar de ter tido muito jogo legal. O jogo que eu mais joguei do Crash, na verdade, não foram nem os básicos, não, foram nem os básicos, não, foram nem os básicos, não. Nossa, eu tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança, foi foi, o foi um jogo de minigame que tinha, que tinha, tipo, Mario Party, sabe Que é só tudo Crash, Crash Party. Era muito bom. <risos> Minha conclusão. Todos iremos concordar que o David Jones não sabe porra nenhuma de jogo, praticamente. Ele finge ter nostalgia de um jogo, mas sabe porra nenhuma do jogo. Não sabe nem para que servem os itens básicos desses jogos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até mais!